Olá, eu sou o William Silva. Bom, é, hoje trazendo um tutorial bastante diferente do que eu tô acostumado, né? Eu fiz uma live essa semana e toquei isso aqui. O pessoal me pediu um tutorial disso. Gente, é difícil de tocar, viu? Bom, tirei aqui a base da música, tá? Da galinha pintadinha, né? Então, você, pai, assim como eu que sou o pai, né? Que aturou a galinha pintadinha. por tanto tempo, né? Para os seus filhos ficar quietinho um minutinho. Hoje eu vim aqui te trazer aqui um tutorial de como tocar a galinha pintadinha, beleza? Bom, é, antes da gente continuar, não esquece de deixar o seu like, tá? Se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações, beleza? Não é difícil, tá? Vamos falar assim. Também não é fácil, beleza? O é, que, que acontece? A música ela tem três acordes, tá? Si, Dó sustenido menor e Fá sustenido. Beleza? O problema não tá aqui, tá? Eu posso tocar aqui para vocês. ó pó, pó, pó, pó. pó. vendo? Aí, suave. Ó. A galinha pintadinha e o galo carijó. tá vendo? A galinha usa a saia e o galo paletou Só vai ficar nisso A galinha ficou doente e o galo nem ligou oh, E cadê? E os pintinhos foram correndo pra chamar o seu doutor Então assim, tô tocando assim, segurando o um acorde Pra você poder ver a harmonia, tá? É, cadê? O doutor era um peru e a enfermeira era um urubu E a agulha da injeção era pena de um falcão. Os cachorros estão brigando do meu lado aqui. Brigando, brincando. Uma guerra aqui. Só porque eu tô gravando. Deixa eles. <risos> Beleza? É só isso, tá? Não tem muito mistério. Vou deixar até a cifra aí na descrição. O problema, a encrenca, é a tal, o tal do baixo, né? Entendeu? E aí a gente vai tentar pegar alguma coisa parecida, tá? Com a mão esquerda. Então, assim, não é um. um, um... Tutorial com baixo fidedigno da galinha pintadinha, que você vai ser o maior tocador de galinha pintadinha da face da terra. Não, tá? Mas eu vou te passar aqui mais ou menos a ideia, e depois, se você quiser tirar o restante lá, você vai ter meio caminho andado. Bom, a base, tá? É, não é segurando igual eu fiz aqui, né? Então você vai fazer o ta, tá, tá, co co co pó, pó, pó, pó, pó. Você pode usar isso aqui como base, ó.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 E aí na hora que a gente vai fazendo o baixo, quando for para terminar em Si, a gente vai acabar aqui, tá? Fazer o Si e vai parar no Fá sustenido, tá? Ó, vou fazer devagarzinho. Ó. Eu acho vou tentar cantar, né? Eu vou ter que expulsar os meus cachorros daqui, que tá uma guerra aqui. Só um minutinho que eu vou fazer um corte. Pronto, voltei. Agora que a paz já foi estabelecida aqui no estúdio, vamos lá. Fazer devagar. Usando aqui o pó, pop pó, pop como guia, tá? ó pop pó, pó, pop pó, pó, pó, pó, pó, pó, pop <música> Então já fiz aqui um baixo um pouco diferente do que eu tinha falado um pouco antes agora, já um pouco mais avançado. Então ó, sobre o Si, vai ser Si e Fá sustenido. Ó. Beleza? Ainda tá fácil aqui, viu? Te garanto que vai ficar pior. Vamos lá, bem devagarzinho. Ó. Si tá no Si ainda. agora vai para dó sustenido menor ó. fá sustenido si e para aqui ó beleza mais uma vez devagarzinho. Só de você tocar desse jeito já vai ser sucesso total no meio das criançadas, tá? Porque a criança não vai ficar avaliando né, a tua técnica, teu nível técnico, né? Tocando rápido vai ficar aqui, ó. A galinha pintadinha. Vai de boa. E o galo carijó. A galinha usa saia e o... Deu uma engasgada aqui. Vamos de novo. Marta. Ai, Tá tão baixo aqui. Eu deixei as coisas baixas. para ver se dá menos ruído. Eu tô é, não ouvindo nada. Vamos lá. A galinha pintadinha e o galo carilhó. A galinha usa a saia e o galo palitó. Beleza? Até aqui, tá? Então você viu que dá para Levar tranquilamente, tá? O que que eu vou te passar aqui, tá? Você tem que treinar bem devagar para dominar, tá? Então, você que tá vendo aqui a oportunidade de estudar a independência das mãos, treine devagar. Beleza? Bom, então já passei a galinha pintadinha, nível um. Nível 2, nível 3. Agora vamos a galinha pintadinha, nível 4, tá? Já tá quase com um nível aí super saiadinho aí. Vamos lá. É, no pó, pó, pó, pó, pó. Vai rolar uma parada aqui, ó. Beleza? Como que vai ser isso aqui, tá? Ó? Sobre o si, ó. Pó, pó, pó, pó, pó, Vamos ver se eu não vou me perder. Pó, pó, pó, pó, pó. Então, ó. Um, dois, três, quatro, um, dois. Então se ele repete, tá? Ó, de novo, bem devagarzinho, ó. Vai vir para o sustenido aqui, tá vendo? Então, então vamos lá, ó, bem devagar, ó. Beleza? One more, mais uma vez. Ou melhor, one time, né? <risos> Vamos lá, ó. Isso aqui é só a parte do pó, pó, pó, pó, tá? Então, pop, pop. Beleza? Aí na parte da galinha pintadinha Eu acho melhor você ficar só segurando Porque senão você vai se perder, né? A galinha pintadinha E o galo Eu a letra, ó. Beleza? Aí dá para fazer alguma coisa aqui, lógico, né? A galinha picadinha, o galo carijó, tá vendo? Carijó, a galinha... Dá para você seguir a mesma ideia da introdução. Mas aí, para quem quer cantar isso para criança e tocar, você tá no limbo. Entendeu? Então você vai ralar pra caramba, tá? Mas assim, dá pra levar ela toda do jeitinho da introdução. Na música original, a mão esquerda, que seria o baixo, faz um monte de coisa, entendeu? E aí eu falei, ah não, não vou ficar tirando tudo isso aqui não. Até porque a ideia aqui é se divertir, não é ser um profissional de galinha pintadinha. Então eu trouxe aqui uma ideia aqui mais básica pra você tocar, dar bastante risada aí tá com as suas crianças. E para você fazer uma graça no teclado aí, que eu tenho certeza que todo mundo vai gostar. Tá bom? Então eu vou tocar mais uma vez bem devagarzinho aqui, tá? E aí você vai trabalhar até chegar nesse resultado. Então, o nível 1 vai ser aqui, né? Galinha pintadinha. Um galo e Jó. A galinha. Usa tarata, tarata, tarata, tarata, tarata. Beleza? Fazer devagar, ó Beleza? papá, papá, né? papá, papá, papá, papá, papá, a galinha. Que na verdade isso aqui era o nível 3, né? Porque o nível 1 era com os acordes parados, né? Tá vendo como é que eu me perdi? Era aqui, né? A galinha pintadinha. <risos> Bom, vambora. Bagunçou tudo. Estão ao nível 3, que era 4, que agora é 3. Vamos lá. A galinha. Galinha Mais lento que isso, gente. Vou ter uma parada cardíaca. Beleza? E aí vem agora o 4, 5 que eu já me perdi na contagem. Que vai ser aqui. É a galinha Pitágia. Então, eu lembro. E o galo k I, j a galinha usa saia e k u a u, beleza mais uma vez Até suei, viu? Só que foi mais difícil que tocar, um monte de louvor complicado aí. Bom, treine com calma, cifra na descrição, vai com calma, tá? Isso aqui é até um exercício legal é para você trabalhar a sua mão esquerda e destravar, tá bom? É, e aí, se você quiser ser meu aluno, estudar no curso, ter acesso ao meu suporte, falar comigo, tirar suas dúvidas e tudo mais, link está na descrição deste vídeo, beleza? Link também. É, da minha, do meu e-book, né? Destravando as teclas, na descrição. Cifra dessa música na descrição. Tem um monte de coisa na descrição aí. Beleza? Vou deixar o link do nosso grupo no Telegram na descrição, nos comentários aí. Vou decidir aí, tá bom? E o link também do nosso grupo no Facebook, tá bom? Vou pôr tudo nos comentários. Pronto. Aí fica tudo resolvido. Beleza? E aí a gente vai tentar fazer ainda semana. Semana já acabou, né? Vamos tentar fazer esse final de semana mais uma live aí. Que eu prometi para vocês, tirando a música da. não sei o que, é lá, Vanessa lá, tá? É, que vocês pediram. Não sei o nome da menina, esqueci. Também não consigo lembrar agora. Mas a gente vai tirar essa música de ouvido, ao vivo, numa live, para gravar o tutorial da semana que vem. Beleza? Um abraço para todos vocês. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo, hein? Tchau!